Sempre mandando um recadinho para os meus clientes de bom dia, perguntando como eles estão, se estão bem de saúde, se a reflexologia fez bem para eles, né? e, e tudo. E também sou aquela assim, agora eu estou falando que nem um papagaio, né, professor? porque eu tenho que falar rapidinho. Mas na terapia eu sou mais o, o pá de cá, né? Escuto Não mais... Não fica querendo adivinhar o que o cliente tem. Não, isso não dá certo. Queria... Não dá certo. Acho que é, para ser um bom terapeuta, você tem que escutar, uhum. né? Dar a sua opinião quando necessário, quando for Acho chamada. <risos> Porque às vezes a pessoa só quer desabafar, uhum. não é mesmo?